Olá, eu sou Gilberto Susbach, pesquisador de filosofia, neurociência e desenvolvimento pessoal. Sou diretor da Magna Laboral, uma empresa de qualidade de vida no trabalho, e da Vida Magni, uma instituição que tem o propósito de facilitar o seu acesso ao conhecimento que você precisa para o seu crescimento pessoal e profissional de maneira sustentável. Nesse vídeo, vamos falar sobre autoliderança e projeto de vida. Sobre como viver a sua vida de maneira mais estratégica para que seja você o grande líder da sua vida. Isso é muito importante para quem quer gerenciar melhores expectativas e reduzir o nível de ansiedade e de estresse. Talvez você considere um pouco exagerado no que eu vou falar agora, mas acredito que estamos vivendo uma epidemia de ansiedade. Epidemia ou não, tem produzido problemas de saúde, levado a depressão e até suicídios. Mas se perguntou por que isso está acontecendo, por que estamos tão ansiosos? Se você observar atentamente em você mesmo e nas pessoas à sua volta, você vai perceber que o grande causador da ansiedade é o excesso de expectativas. Esse se desejar muito que algo aconteça ou desejar muito que algo não aconteça, vai gerando uma certa apreensão, uma angústia que produz o medo de não ter esse algo ou de perder alguma coisa e acaba elevando drasticamente o nível de ansiedade de uma pessoa. Certamente, existem mais fatores que influenciam na elevação do nível de ansiedade, mas com certeza essa é a principal causa, a falta de gerenciamento das expectativas. Como você já sabe, as indústrias, da moda, do entretenimento, entre outras, elas estimulam essa cultura do consumo que vivemos hoje e trabalham fortemente e incansavelmente para estimular a nossa expectativa sobre algum tipo de produto. Afinal, disso depende a sobrevivência deles. O fato é que, diariamente, somos bombardeados pelas campanhas de marketing que sempre querem vender algo sem se importar se vai ser bom ou ruim para o nosso crescimento pessoal. E queira ou não queira, somos mais ou menos influenciados, e muitas vezes acabamos confusos sem saber o que queremos ou qual a direção correta a seguir. A pergunta que surge é... Como construir uma blindagem que nos proteja de tantas interferências que acabam nos deixando confusos, estressados, cheios de medo e ansiedade, sem saber que direção seguir? Não é uma pergunta fácil de responder, mas talvez você saiba a resposta. Deixa eu te mostrar um exemplo que talvez nos ajude. Como um diretor ou um grande executivo dirige uma empresa de sucesso? Se você observar as empresas que deram certo, todas elas têm um propósito. E esse propósito se expressa normalmente na visão, missão e valores dessa empresa. Missão, visão e valores são o tripé do planejamento estratégico empresarial, que permitem a elaboração de objetivos mais coerentes, e um plano de ação mais assertivo e assegura um crescimento consistente, sólido e seguro. Se isso funciona em uma empresa, que é um organismo complexo, que envolve muitas pessoas e sistemas, eu te pergunto, como seria a sua vida se você tivesse uma visão estratégica? Se você tivesse um planejamento estratégico pessoal? O planejamento estratégico pessoal é a ferramenta da autoliderança. E é sobre isso que vamos falar agora. Nos últimos anos tem crescido mundialmente o reconhecimento de escolher bem a qualidade daquilo que aprendemos e fazemos. Não é uma modinha e sim uma tendência evolutiva que só irá crescer cada vez mais em meio a esse universo de informações flutuantes. Se você está aqui agora é porque quer saber como fazer um uso melhor do poder da estratégia no seu dia a dia e com isso viver uma vida com mais propósito e equilíbrio, reduzir as interferências, melhorar a sua clareza mental e conquistar mais controle sobre a sua própria vida para realmente andar na direção dos seus objetivos maiores. A base de toda a transformação verdadeira é o conhecimento. A partir do momento que você sabe o porquê e como fazer alguma coisa, a prática se torna algo mais simples e natural. Para isso eu criei o curso Autoliderança, uma forma de você ter acesso a um conteúdo claro, objetivo e estruturado, embasado na filosofia clássica, na neurociência e nas melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal. Se o seu objetivo é deixar de ser arrastado pela vida, não ser apenas um fazedor de coisas ou uma marionete que anda em círculos, sendo levado pela procrastinação ansiedade, sem conhecimento e sem controle. Se a sua intenção é realizar uma mudança gradual, porém definitiva, no seu estilo de conduzir a própria vida. Se você planeja criar uma vida com propósito e gratidão, que vale a pena ser vivida, com mais harmonia nos relacionamentos, com mais motivação, mais entusiasmo. Se você quer aprender a lidar melhor com as frustrações e problemas da vida, ter mais controle sobre as suas emoções e construir uma blindagem contra as interferências negativas, ou se você quer melhorar a sua performance pessoal e profissional, conquistar mais confiança e desenvolver a iniciativa para ir atrás dos seus sonhos, então eu te convido a estudar junto comigo esse conteúdo, que pode colocar a sua vida na direção certa e levá-la para uma condição muito melhor. Chegou a hora de aprender a transformar tudo isso em realidade. Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre autoliderança. Um curso que cobre o básico e aquilo que todos deveriam saber sobre estratégia de vida de forma clara, objetiva e direta. O curso autoliderança vai te ensinar como elaborar o seu planejamento estratégico pessoal. Você vai descobrir como identificar e elaborar a sua missão pessoal, identificar e hierarquizar seus valores pessoais, construir a sua visão pessoal, desenvolver uma cultura mental saudável, elaborar objetivos realizadores e realizáveis, definir atividades renovadoras e desenvolver uma cultura comportamental construtiva. É isso que você precisa para viver de forma mais estratégica e liderar a sua própria vida. E o que te trará a possibilidade de mudar agora mesmo a sua autoconfiança e a forma como você conduz o seu dia-a-dia, dia, aprendendo a identificar as ações corretas que melhor atendem o seu propósito e a sua individualidade. O curso é composto de seis módulos, cada módulo é acompanhado de materiais didáticos riquíssimos com exercícios e ferramentas para aplicarmos em aula, que esclarecem a compreensão e a aplicação do conteúdo apresentado. Tudo em uma linguagem clara, direta e objetiva perfeita para gerar muitos insights e ter maior clareza sobre a arte de conduzir a própria vida. Todo o material didático é entregue em uma apostila com mais de 80 páginas, com todas as ferramentas que você vai utilizar em aula. Você também vai receber uma cópia extra de cada ferramenta para aprofundar o seu aprendizado após o treinamento. Veja só o resumo dos módulos. Primeiro módulo, Segredos da Felicidade. Esse módulo tem por objetivo definir alguns princípios fundamentais sobre a felicidade e a qualidade de vida. São conceitos essenciais para orientar o desenvolvimento pessoal de forma mais sustentável e produtiva. Você também vai aprender por que uma pessoa só consegue ser feliz quando expressa seus valores e talentos. Como eu já disse, a base de toda a transformação de vida é o conhecimento. Quando o conhecimento correto é obtido, a prática se torna fácil e natural. Nesse módulo, você vai aprender como os talentos, valores e a mentalidade são decisivas para a sua qualidade de vida e felicidade. Você também vai aplicar uma ferramenta para mapear com clareza qual área da sua vida precisa de mudanças com mais urgência e como estruturar um plano de ação para realizar essas mudanças. Aqui você também encontra insights sobre o estado de espírito ideal para abordar essa jornada de autoliderança, de forma leve, consistente e produtiva. No módulo 2, Inventário Pessoal, você vai entender o básico da construção da sua inteligência emocional dentro de uma perspectiva atualizada e objetiva. Quais são os seus talentos e habilidades principais? Como descobrir quais são os seus principais valores? Como a sua hierarquia de valores influencia as suas escolhas? Você vai entender como os valores governam as suas emoções e como elaborar uma lista de atividades renovadoras. Nesse módulo, oferecemos a base do conhecimento para entender os seus talentos, valores, mentalidade automática e identificar o seu estado atual. Nele, estão um alicerces de uma visão madura, clara e objetiva sobre o planejamento estratégico pessoal e de como fazer dele um auxiliar para a sua realização e qualidade de vida. Aqui você vai compreender que expressar seus talentos e valores é consequência de uma mentalidade saudável. E que agir assim permite melhorar continuamente o nível de disciplina, de ordem e de inteligência emocional na sua vida. Tem várias pequenas dicas para te manter no caminho certo. E essas dicas fazem toda a diferença. No módulo 3, cultura mental sustentável, você vai entender porque a cultura mental define quem você é. Ou seja você acaba criando um conjunto de regras que serve de guia e modelo para a sua vida e que muitas vezes impede você que expresse seus talentos, seus valores. Aqui você vai aprender o fundamental sobre o funcionamento do cérebro e da mente. Como identificar os seus sabotadores mentais, como se transforma essa mentalidade limitante e automática, como podemos construir uma mentalidade mais saudável. Vamos fazer exercícios para isso ficar bem claro e entendido. Você também terá acesso a como elaborar a sua missão de vida e como identificar o seu propósito. Aqui, você vai aprender a separar o que é válido do que é prejudicial para cultivar um modelo mental saudável e levar a sua vida para o patamar que você merece. Tudo isso vem acompanhado de um rico material didático e uma série de ferramentas e exercícios realizados no treinamento. Módulo 4. Projeto de Vida Sustentável. Você vai aprender alguns segredos da vitalidade para ter mais energia e disposição ao realizar o seu planejamento estratégico pessoal. Você vai descobrir quais são os segredos do cérebro para acionar esses recursos extras de energia e trabalhar com seu potencial pleno. Você vai entender como a neurociência pode te ajudar a acelerar o aprendizado e reter o conhecimento. Você vai aprender quais são os segredos da neurociência no planejamento. E vai ver também como o seu cérebro utiliza o planejamento para ajudar você a alcançar os seus objetivos. Esse módulo vai ensinar a estratégia de Walt Disney para transformar sonhos em realidade. Você vai descobrir a sua visão pessoal e elaborar o seu projeto de vida. Você vai aprender a aplicar a estratégia de Walt Disney no seu projeto de vida. Você vai entender como estabelecer objetivos realizadores e realizáveis com a famosa técnica SMART. Ao terminar esse módulo, você terá um conjunto com as principais metas e objetivos para a sua vida. O quinto módulo, Cultura Comportamental. Este módulo é para ajudar você a entrar em ação. Agora que você já sabe o que quer, já identificou os recursos que tem e o que faltam, já tem um plano traçado e só resta agir. Você vai descobrir quais são os comportamentos que podem estar te prejudicando e comprometendo os seus resultados. Você vai entender como eles funcionam e como pode modificá-los. Você vai aprender como construir a excelência para liderar a sua vida e conquistar os objetivos que você merece. Esse módulo vai preparar você para entrar em ação. E para finalizar, o sexto módulo, Life Mind Canvas. Esse é o módulo para você reunir todo o autoconhecimento e autoliderança aprendido nesse treinamento e para preencher a sua ferramenta, o seu painel de planejamento estratégico pessoal. Como eu já disse, o Planejamento Estratégico Pessoal é a ferramenta da autoliderança. E para facilitar a sua vida e a aplicação de todo esse conhecimento, você vai ter todo o Planejamento Estratégico Pessoal em uma única folha. Tudo isso torna o aprendizado muito prático, simples e objetivo, e facilita o desenvolvimento da autoliderança no seu dia a dia. Somos aqueles que praticamos de forma recorrente. Por isso, a autoliderança é mais do que um caminho para você se transformar na sua melhor versão. É também um caminho para transformar o mundo ao seu redor, com o impacto das suas pequenas, mas importantes escolhas diárias. Tenha certeza de que esse curso tem a base daquilo que você precisa para se transformar ou para evoluir ainda mais a sua qualidade de vida. O Autoliderança te oferece anos de estudo com filósofos, psicólogos, empresários e pesquisadores de desenvolvimento pessoal condensado em algumas horas. É a essência desse conhecimento. É um ótimo resumo prático, objetivo, claro e fácil de entender e praticar. Mas com recomendações e indicações para quem quer se aprofundar ainda mais. Você deve estar se perguntando, quanto eu teria que pagar por esse método? Antes de lhe revelar o preço, eu gostaria que respondesse mentalmente algumas perguntas. Quanto vale para você um curso que lhe ensinará a construir uma vida com mais propósito e gratidão? Quanto vale para você... Elaborar o seu projeto de vida e se tornar o grande líder da sua vida? Quanto vale para você usufruir de mais clareza ao fazer escolhas e tomar decisões? Quanto vale para você desenvolver paulatinamente uma blindagem contra as interferências externas? Quanto vale para você aprender a gerenciar melhores expectativas para reduzir o nível de ansiedade? E tudo isso em um método comprovadamente eficiente, prático e direto ao ponto. Para você ter uma ideia, um trabalho de consultoria ou mentoria desse nível, dificilmente você vai encontrar por menos de R$ 5.000. O nível de conhecimento e dos materiais apresentados é realmente desproporcional ao valor pelo qual estamos disponibilizando esse curso. Para garantir o seu acesso hoje mesmo a essa riqueza que pode te transformar, o que você vai ter que investir são No treinamento em grupo, apenas 12 parcelas de R$ reais e no treinamento individual e personalizado, apenas 12 parcelas de R$ 147. Reais. Se preferir, você também pode pagar o curso à vista com um ótimo desconto. Eu te pergunto, o que você pode comprar com esse dinheiro que pode mudar tanto a sua vida? Aproveite para se inscrever agora e aproveite um conhecimento prático que foi selecionado e lapidado com muito profissionalismo especialmente para você. Eu acredito que quem desenvolve a sua autoliderança se torna mais capaz, mais realizador, mais atraente e mais feliz. E que pessoas assim criam um mundo melhor. Eu te convido a fazer parte desse mundo melhor, sendo o que você pode ser, sendo você o grande líder da sua vida. Existe uma limitação física para o número de participantes e eu também quero dar uma atenção especial para cada aluno. Portanto, se você achou interessante o que viu, compre agora. Tá bom Gilberto, mas como eu faço para participar? A modalidade presencial é realizada em Florianópolis. Eu vou abrindo novas turmas de acordo ao grupo de interessados. Se você tem interesse, se inscreva, que eu te aviso por e-mail quando abrir novas turmas. Você também pode fazer a versão individual e personalizada. Para seu maior conforto, ela é realizada em seu ambiente de trabalho ou na sua residência. Porém, o valor sofrerá alguns ajustes devido aos deslocamentos. Ela também pode ser feita de maneira online, mantendo a oferta atual. Aí você escolhe. Se você mora em outra cidade ou país, eu recomendo a versão online, que pode ser realizada de maneira personalizada com sessões individuais de 90 minutos ou em grupos de 5 a 20 pessoas por videoconferência em uma sala virtual privada, que eu vou disponibilizar o acesso conforme montamos as turmas. Em qualquer um dos casos, presencial ou online, eu ofereço a você a primeira sessão gratuita para você experimentar o um método e identificar se você já está preparado para a autoliderança. Como você já sabe, a autoliderança não é para todo mundo. Tem pessoas que ainda não estão preparadas para a autoliderança. Todas as pessoas nascem, crescem, vivem e morrem por algum motivo. Qual é o seu motivo? Qual é o seu propósito? Eu tenho certeza que o curso Autoliderança e Projeto de Vida vai te ajudar nessa descoberta. Eu tenho tanta confiança no Autoliderança que eu resolvi fazer algo mais incrível, dar uma garantia incondicional de satisfação. Se você não gostar do curso, se você chegar no final do treinamento e achar que não era isso, basta pedir o reembolso. Eu lhe devolverei integralmente todo o valor pago sem nenhuma burocracia. Agora a decisão é sua. Quantas oportunidades você já perdeu por não saber o que quer, por não ter um planejamento estratégico pessoal? Quantas decepções você já teve por não conseguir liderar a sua própria vida? Quantas pessoas incríveis você deixou de conhecer por se deixar levar pelas influências externas? Nós aqui da equipe procuramos ao máximo facilitar o seu processo de inscrição, mas se tiver alguma dúvida ou dificuldade é só entrar em contato com a gente no e-mail que nós te ajudaremos no que for preciso. Seguimos junto nessa jornada, desejo crescimento e felicidade. Forte abraço e muito obrigado.